Já aconteceu, Eu fui na rua para sabe, resolver mais coisas, resultado, voltei com o bode. O jovem de hoje em dia pega dinheiro e compra droga Eu pego dinheiro e compro um bode Eu pensei, um bode é barato e caga bolinha Oxe, dá pra ser meu filho Eu pensei, um bode é barato e caga bolinha Oxe, dá pra ser meu filho, pô Depois que eu conheci a frase, a gente só vive uma vez Foi só ladeira abaixo Deve ser tão difícil vai entrar. morrer Mas é isso, levei o bode pra conhecer a casa E conhecer os amiguinhos também, né? Assim <risos> os amiguinhos Tava tudo dando certo, eu tava adorando a minha experiência como mãe Mas adivinha só, meu pai mandou eu devolver o bode Infelizmente eu não sou dono do meu nariz Só dona de um cérebro que por sinal não pensa E foi isso, voltei pra feira pra tentar devolver o bode É lógico que o feirante não aceitou Disse que já tinha gastado dinheiro Detalhe, a essa altura eu já tava toda cagada O bode me lavou de merda, só de ódio Tava num ódio tão grande de mim E ficamos lá, quase 40 minutos sentados Esperando alguém comprar o bode que a gente tinha acabado de comprar Na hora que eu fui comprar, tinha cinco disputando Quando eu decidi vender de novo, ninguém quis Daqui a pouco chegou um cara querendo negociar o bode com 25 conto e um quilo de rim eu, eu digo, tá maluco, enquanto. é peste, tá achando que meu bode é o okay. quê? 10 minutos recebam a ligação, era simplesmente minha mãe mandando eu assumir meus B.O. e voltar com o bode pra casa Eu digo, pois tá bom, vambora Bento A gente passou uma hora e meia de relógio, isso não foi mais, Negocinho não foi mais Negócio da porta do bode, pra tá agora é tá voltar com o bode Eu não vou negar que no meio do caminho eu já tava toda esperançosa, imaginando qual lado da cama ele ia dormir E detalhe, nessa altura do campeonato minha roupa já tava cheirando a bebê, no caso bode e bosta <risos> Chegando em casa, eu me surpreendi Mais empolgada do que eu, só tinha minha mãe Cheguei em casa, ela já tinha comprado mamadeira, já tava fazendo leite E eu só pensando, meu Deus, eu amo essa mulher Oh, meu Deus, <risos> que lindo, vovó Vovó, vovó, agora o Bento tinha uma avó, porra E eu sei que vocês podem estar se perguntando, e meu pai? Estou <risos> lascado Bom, como vocês podem ver, ele continuou não gostando da presença do Bento. Mas o maior problema veio depois, o Bento não ia sobreviver só de leite. Fui na casa de ração e mandaram comprar um diabo de um xerém, que é essa farinha de milho aí, dizem que bode como Qualquer outro bode né? Menos o meu, porque... bode, né? Menos o meu, porque ele nem triscou. Conversei com algumas pessoas que tinham experiência com bode, inclusive veterinários, e eles mandaram manter a mamadeira com leite. E assim eu fiz, né? Calma, meu filho! Oxi! Unha! E o pior de tudo é que ao mesmo tempo que eu pensava Meu Deus, que laranjada foi essa que eu me meti Eu percebia que o meu melhor amigo agora era um bode